Fala, galera! Hoje nós vamos jogar God of War 2018 e olha só quem está ali à minha espera. Ai, como eu amo odiar essas Valkyrias. Gente, eu tava com saudade. Tive que me matar a saudade. Deixa eu mostrar pra vocês como que está o meu Kratos. Tirei aí meu webcam pra vocês verem como está o Kratos. Está assim, gente. Ele está no New Game+, Mais e eu estou é, no modo normal, tá, gente? Configurações, jogabilidade normal, tá, gente? Porque, pelo amor, né? Eu não quero passar o dia todo pra não conseguir matar nenhuma valquíria. Vamos com calma, né? Porque tem mais de três anos aí que eu não, eu não mato todas essas valquírias. Gente do céu, vai ser labudoso. Vamos lá. Já chama os, né, os bichos do Atreus, tudo, para o tempo. Dá o, dá o ataque do machado. Tã é a Valquíria, ei! Toma ali, toma ali. Começou, começou a sacanagem. E gente, gente, vira! Droga, ainda não. Puta me, cara, essas bichas são muito infame, velho. Como é que pode, cara? A bicha é muito infame, cara. Como é que pode, vi? Eu pensei que eu tava muito longe pra ir lá dar aquele ataque com escudo pra abrir ela, sabe? Eu pensei que eu ia conseguir me afastar a tempo, mas não rolou, não. Vai, Atreus. Vai, meu filho. Vai, menino. Cara, esse ataque é muito maldito. Eu não consigo sair da meleca desse ataque, cara. cura, cura um pouquinho aqui, meu filho Vamos. Vamos com calma e já era Morri Eu tinha que ter jogado o machado Pra derrubar ela Ih, Toda vez eu tô caindo pra merda desse ataque aqui Meleca, cara Ah, não, vou ressuscitar do mar, não Gente, mudei algumas coisas aqui Eu coloquei os javalis no Atreus Pra poder dar bastante atordoamento nela Então a ideia é eu chegar Dando dois ataques com as lâminas Dois ataques rúnicos Já soltar os javalis do Atreus Depois eu vou parar o tempo E vou dar mais dois ataques rúnicos com o machado Com isso eu quero tirar bastante dano dela né, O máximo que der E depois controlar, gente Sobreviver depois Vambora? Agora eu doei esse ataque Mudo pro machado Dou L1 aqui e já deu ruim Ela já deu um ataque que não dá pra Indefensável já ali Deu ruim, não consegui dar outro ataque com o machado Deixa eu puxar ele Ih, gente, esse ataque aqui é lasqueira demais Droga Esse você quer dar tempo de eu derrubar ela, gente Deu ruim, hein, deu ruim Deu bastante ruim Derruba ela Pera aí, gente, deixa eu parar o tempo aqui também dá esse ataque aqui, ó. Ó, consegui dar um ataque aqui. Pegar a distância. O atriz já tá quase carregando. ai, ai. quase que pega, gente. Quase que pega, quase que pega, quase que pega. Beleza, rolou aqui. Puxa o machado de volta. Derruba. Droga, cara. Não consegui derrubar. Puta que pariu, cara. Puxar as lâminas, dar dois ataques top. E deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cacete, velho. Vamos aproveitar aqui, gente. Aproveita, aproveita, aproveita, aproveita. Derruba, derruba. Beleza, corre. Rio de facas. Arrocha, arrocha, arrocha. Furio, furio, furio, furio, furio, furio, furio. Rocha, mete o sarrafo nessa nojenta A gente já tem uma parada de tempo aqui ainda Merda A gente tem uma parada de tempo, uma parada de tempo, uma parada de tempo, uma parada de tempo uma parada, de te uma parada de tempo Fure, fure, fure, fure, fure, fure, fure, fure, fure Toma, nojenta, véia ah! Deu certo Yes! Yeah. <risos> A estratégia funcionou Primeira Valkyria... Ei, foi para Vala. Foi libertada da minha forma corrompida. Vocês têm minha gratidão eterna. Mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Vou pegar. Vou matar todas. Peguem meu elmo. <risos> Encontrem-nas. Libertem-nas. O destino das valquírias está em suas mãos. Ei, primeira Valkyria para Vala. Vamos para a próxima agora. Eita, lasqueira. Será quantas valquírias nós vamos conseguir levar pra vala nesse vídeo? Vim embora. <risos> nós vamos fazer a mesma estratégia nessa daqui, gente. Com as lâminas, já atacar os, os, os, os javali. Toma ali. Machadão. R1. Deixa eu machar de novo. R2. Merda, não pegou. Droga, cara. Esse ataque é maldito demais Eu vou, Sabe o que eu vou fazer? Vou coisar logo a fúria Porque sempre depois que eu ressuscito Eu tenho outra fúria também Essa daqui é a alerquina, né? Toma ali, nojenta, ver Para o tempo Coloca as lâminas Já tem um ataque aqui no jeito de acaso lâmina Toma, ti nojenta Pega o machado Machado é melhor, porque quando ela sobe Eu tenho que derrubar Droga, ainda pegou um em mim Toma ali. Droga. Eita, lasqueira quase. Oh, filha da Kingá. Nele quem tá véia. É, Obrigado, meu filho. Ai. Dá pra chamar o Javali. Vai! Dá os rios lá de faca lá. Pega essa nojeta. Toma, praga, velha. Meleque... Cadê Arlão, né Droga Merda, era pra ter jogado o machado Poxa, gente Vamos lá Mas eu acho que a estratégia tá boa, hein Para o tempo Pega o machado Pega o machado, meu filho É L1 Rio de facas Vamos de fúria logo, meu amigo Fúria você tem a fúria? Vamos usar essa fúria logo, meu amigo. Tô braba mesmo. Tô furiosíssima. Fica atenta quando ela subir, cara. Quando ela subir, eu tenho que desviar. Eu tenho que derrubar, quer dizer... Derruba essa praga velha. Cadê ela? Cadê a peste! Eu tenho que sair daqui. Ele aqui, tá vendo? Lá. Merda. Olha o menino perguntando se eu machuquei. É lógico, meu filho. Tem uma, uma nojenta de uma valquíria me, me batendo. É lógico que eu vou me machucar. Obviamente. Toma ali. Cura, cura, cura, cura. Dá pra jogar os javali? Ataca ali. Para o tempo. Merda. Parei o tempo com a bicha no ar, cara. Não vai rolar. Não vou conseguir dar os ataques bons. Pega ali. Toma o um machado. Uma ali. Ah, muita calma. nessa né? ficar atento demais, gente. Quando a bicha sobe. Subiu. Derruba. Droga, cara. Não consegui derrubar. Mele, quem tá vendo? Melha Rio de facas. Ataquizão. Ah, toma, te pra veia. gente gente, como é satisfatório fazer isso? Ah. Beleza, mais uma valquíria para a bala. Obrigada por libertarem minha forma. De nada. Tenho apenas gratidão. Ah, obrigada. Por que estava presa? Não, sei ao certo Minha mente está fragmentada O Rockstall, a Valkyrie É a última lembrança que tenho Como é? Valhalla me aguarda, devo retornar Ai, Mais uma Valkyria para Valhalla Vamos para a próxima Eu vou continuar com a mesma estratégia gente, Porque tá dando bom, viu? Vamos lá para o tempo parou machadão machado homem cara esse ataque aqui é muito mesmo. meu de facas o ah. é doido cara esse ataque aqui meu Deus do céu ah ela essa daqui é nojenta véia, a cara droga ela, ela invoca esses esses drogers. ah não gente para né Droga. Parece fácil, mas não é tão, não. Porque aquela é in in invoca esses bichos, velho, atrapalha todo o esquema. Merda, cara. Eita lasqueira. O que, que eu faço? Eu não sei se eu mato o bicho ou se eu concentro nela, gente. Eita lasqueira. Bom, deu bom aqui. o de se mas acaba com essa droga, velho, aqui. Vai, joga, joga os bichinhos Tá todo mundo pronto aí Toma ali Droga, vou morrer Vai oh, Mulher do céu Vem aqui, nojenta no veia e, Gente, já deu A primeira vez que eu mato uma Valkyrie de primeira <risos> Tome sua cara Essa daqui foi mais tranquila. Ah! Liberdade! O fim da maldição! Que dia mais jubiloso! Ui, essa é mais escandalosa que a outra. Diga-nos, Milady, por que estava com essa forma física? O Atreus tirou as palavras da minha boca agora. Eu não sei. A alma de uma Valkyria não se mantém pura em um corpo físico. Pertencemos ao mundo espiritual. É para lá que eu vou. Adeus! Ah, doninho, é, doidinho, é. Ai, gente do céu. Mais uma para a vala. Vamos para a próxima. Vamos lá, né? É para o tempo. Vamos dar logo essa pancada aqui, ó. Pega o um machadão. Dali. Esse ataque aí é muito bom, cara. Olha isso. Olha o tanto que tira. Caralho, velho. Tiro de um é doido. Segura Segura a defesa uh. Beleza Ih, deu ruim Que ela deu dois ataques seguidos Toma ali Toma, te pega Não, gente Segura o R1 O L1 Droga Tem que sair desse ataque aqui, gente Não tá dando certo Toma-te Toma-te, Grum Gente, esse, esse... Eu não consigo Peraí, calma Tô indo pra vala já, não sei se vocês estão percebendo. Eu tenho que bem ali me curar. Esse ataque aqui eu tenho que sair dele, gente, porque eu tô levando na jabiraca toda vez. Olha esse ataque aqui, cara. Olha esse ataque, olha esse ataque do machado. Caraca, é muito absurdo. Ixi, lasqueira. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Cadê minha, meu, meu, meu Deus meu Deus do céu? Gente do céu! Para o tempo! Para o tempo! Tá bom, minha filha, Cura. Cura que é mais importante. Eu tenho que sair desse ataque aqui, gente. Porque a malgenta velha... Malgenta velha... Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, Não para de vir pra cima de mim, que esse... Machado velho, que, que, se, que se... Nessa foice, velha, tua mulher... Cara, esse ataque aqui é lascado demais. Olha esse ataque, véi. Esse segundo aqui eu não consigo, cara. 150. Tá. Esse aqui complicou um pouco mais. Toma ali para o tempo. Pega o machadão. Pega o machado, homem. Faz esse ataque aí lascado demais. Olha, cara. Tudo que tá atirando. Puxa o machado de novo. Rio de facas. E dali. Esse ataque dela aqui, cara. Eu não consigo sair. Nojenta véia. Não consigo sair do segundo, sabe? Esse aqui, eu não tô conseguindo me sair dele. Cadê as pedras de cura, menino? Consegui dar um contra-ataque. Não sei como. Eu sou péssima nisso, gente. Eu sou péssimo. Ai, eu consigo defender... tenho que defender na hora certa. É isso que eu tô fazendo de errado. Vai, menino. Me ajuda aqui, meu filho do céu. Eu tô precisando aqui. Joga esse javali em cima dessa mulher direito. Toma ali. Toma os ataques da lâmina aí, minha filha. Pega. Isso. Consegui defender na hora certa. Nossa, era só defender na hora certa, gente. Ai, como é bom, gente do céu. Gente, eu sofri demais nessa bicha já. No Very Hard. Tu é doido. Há quase Vocês três lembra... anos atrás. Quem fez isso com você? Eu só me lembro de dor. E da minha rainha. Ela me prendeu assim. Nem me lembro da tua rainha. Mas por quê? Nem me lembro. Ah, Devo deixá-los agora. Devo encontrá-la. Devo me lembrar. Mais uma Valkyria para Vala. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E aí? Me conte nos comentários. Qual foi a Valkyria que você mais sofreu nesse jogo? Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. Wow.